Jornal em Foco. Dois anos no ar. Confira alguns dos entrevistados que contribuíram para o sucesso do programa. Jornal em Foque, dois anos no ar, onde a credibilidade e pluralidade de opiniões se encontram.